Ao o homem já vai agarrado ao foda o homem já vai agarrado ao foda acho que tá, estás com medo ou o quê? E mais um cup do camisas, vocês já sabem, sempre, todos os carros que eu trouxe aqui do camisas, todos estavam muito bons. E choca aí, bem, brigadão bem. que tens vindo, diz olá a malta, venha desvergonha. Como é que é pessoal? O chaval estava a dizer que até depois um gelzinho à maneira para as é. bebes. É. Olá, agora <risos> é brincar, é brincar. Antes de irmos ao, ao carro, um ponto do. tu és o homem dos 70 a subir. É. Dos 70, 70 graus de inclinação. Aquele mesmo assim. Aquele assim. mesmo, aqui mesmo a pique, é tipo, hein? tipo TT. Ainda aquele vídeo efetivamente era a subir. O que eu estudei ali da cena, aquilo era para ir. Aí... Ah, não sei, não que digas, era não era... digas, tinhas de cair em cima de novo. Eu, pronto, não vou dizer nada. Era a subir. Era a subir. <risos> era a subir, era, a subir, era, era a subir. subir. A subir bacana. É... Olha caga, caga cocos, caga os motos cocos, como a malta gosta, como a malta gosta. Quem ainda com isto é a minha mãe. Ela a vai sério, trabalhar. não. diz, diz Contem-me essa história.